Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Saman Sri <coughs> Chaitana Prabhu Bande Nitha Sri Nanda Nandanang nanda Bande Radhika Charano Dayam Gopijano Samayuktham Binda vanan. Vaan shakal pataruva shaki pass indu viva cha patitanang pavone bhavishna viveu namu namaha vachalang pangung lang hetigirim yatke patamahangavande parama nanda mahadu binda vitu Shnavakti pade devi sato batoi namu namaha nara yananamaskiton orancha yuan oratama de vings vara jayo de rei shankirita ne kishna katupodeshi gauri yopatrasha prakasa necha sadhanurak guru bhakti yukto bhakti Pramodaksh Jagodvarun Deyam Sada Parivabanga Mabish to padam siva virinchanutam Saranyam Vita ti hum bonodopa levabadiputam Bande maha purushate charunar vindam yat pa the palavanokachandam <coughs> Bisphuriji, <OULDES> que me pegou o dushva darsh, poro na no Sri Krishna Chaitana na ananda. Sri aditya kadam darasivasa dihi Binda Sri Krishna chaitan na ananda sya adaita vada sadi sri krishna chaitanya Prabhunita nita ananda sya adaita hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare ram hare ram ram ram, ram hare hare ajan ulambit kanaka bodatu sankirtane kapitora kamala yathaksho Visham, baru, vijabaru, jogadhar, mopalo, bandhe, प्रिय priya karu, karuna, bhotaru. Hare hari, kishna, hari, Krishna Krishna Krishna hari, hari, hari, hari, rāmu rāmu hale hale <coughs> <coughs> namāmi gaṅgi tava pādupaṅkhajaṁ surā suraira bandito divvarūpam bhuktiṃ ca muktiṃ sinitam vávána rupe na Naranam ganga taranga Ajata Kalapam gauri nirantara vibu shi tabáma na nára yano priyamanangomadá poháram sipurapati bhaja vi Vagi sajasso bhadane Lakshmi rija bakshashi Jasyasthi de sambid Tvam nishinga maham bhaji Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare hare ram hare ram ram ram, ram hare hare <coughs> benum karaat nipatim skhalitam sikhanyam benum karaat nipatim skalitam sikhandam brastan Capitavasanam tava sanam bajoraj sunu bajoraj sunu jasayika kathaksara ghati vimurchitasya saradhika parisarami kadara seno benum karat skalitam sikhandam brastan Capitavasanam sunu, jasunu, sunu, jasunu, jasayika katakshasaraghat vimurchitasya saradhika paricharami kadharhasena. Gaudiya, Gaudiya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Jagat Guru, Jis. Que é o objeto que nós devemos adorar, que o objeto que nós ignoramos, que nós não conhecemos, o objeto que nós não conseguimos perceber nem sentir, é o objeto absoluto. Mas como é possível adorarmos um objeto que não podemos ver, sentir, perceber? Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, o Jagadguru. Disse si, que aquele que nós não podemos ver, que nós não podemos realizar, que nós não podemos conceber, que nós não temos conhecimento ou informação dele sobre ele, eu não posso realizar. Como é possível que eu possa adorar esse objeto absoluto? As informações que chegam até mim, chegam pela misericórdia do Guru Varga, mas eu não tem, percebo esse objeto, eu não percebo essa personalidade. As pessoas comuns, elas pensam, elas pensam através daquilo que está dentro da sua memória de experiências, do banco de memórias da sua experiência, só isso eles podem entender. O que não está no seu banco de experiências e de memória, eles vão expressar dúvidas em relação àquilo que eles não, não conhecem. Eles vão tentar interpretar logicamente ou ter dúvidas. Mas Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada paramahamsa Jagadguru disse muitas vezes que a interpretação lógica não pode ficar hein? no caminho da verdade absoluta. Ela não nos leva até lá. Se eu tento aplicar a minha interpretação mental, lógica, eu me perco. É impossível agir dessa maneira. Nós, gaudias, nós temos alguma especialidade. Nós, devotos da gaudia, temos alguma especialidade, alguma característica específica. E qual é essa especialidade? É o nosso Siddhanta Vichara, a filosofia e o serviço. Nosso serviço é sui generis, é especial. O Seva e o Siddhanta são, na verdade, a mesma coisa. E se eu tento aplicar a minha conclusão filosófica de uma forma prática, isso acontece através do serviço. Se todo o meu siddhanta vichar, se toda a minha conclusão filosófica vem de e vem de bhakti siddhanta sarasvati prabhupada e se eu aplicar isso, colocar isso em ações, eu vou fazer seva. E se eu quiser converter o serviço a Krishna né, em filosofia, ele torna-se o siddhanta. Então o seva, ele pode ir para a posição da filosofia, e se ele for explicado, ele é filosofia e se ele for praticado, ele é seva. Eles são quase idênticos, eles são dois lados da mesma, uh, do mesmo fenômeno. Sem realizar o Siddhanta Vichar, é impossível avançar na vida devocional. E ontem nós falamos sobre isso, diz Maharaj. Aqueles que são gurus e Vaishnavas puros, eles são como uma caixa de música transcendental. Eles são como uma, uma caixa de som espiritual que recebe uma, uma transmissão do de jagat, da realidade não material. Aquilo chega ao coração deles e se é, tra é transmitido através da, da linguagem do Harikata. Se eu tenho 100% fé no Guru Vishnu, então está garantido que eu posso encontrar Deus nessa vida? Muitas vezes preocupada, Bachsidente afirma isso. Alguma coisa me diz. Algu alguém poderia dizer ah, que ah, a alma condicionada não, vão ter, não vai ter fé nisso. Ela não vai ter fé nisso 100%. Ela pode acreditar 50%. 70%, 80%, até 95%, mas 100% é muito difícil. Elas reservam sempre alguma coisa dentro da própria mente, do próprio coração, alguma, alguma fé pessoal, alguma forma de especulação, de dúvida fica. E é por isso que chama Babaji Maharaj diz que nós estamos contaminados com o Advaita Vedanta, com o Mayavadi Vichar, porque nós não acreditamos 100% no que os Vaishnavas dizem. Então, nós não temos fé em Krishna. Nós right ainda temos fé em nós mesmos. Nesse sentido, nós somos Mayavadis. E esse é um grande problema. Porque o Haribhajana, a adoração a Krishna, é algo really tão é, impressionante. algo que está além dos nossos sonhos. Além da nossa concepção mental. Kind of Para nós é como se fosse um sonho. Guru, Vishnu, porque o Guru, os Vaishnavas, o Senhor Supremo, Bhagavan Sri Krishna, eles estão num nível tão elevado, transcendental. E que se eu não subo uh, esse degrau de separação através da minha vida devocional, através do meu canto dos santos nomes, do meu serviço, eu vou sempre enfrentar problemas, porque eu não vou conseguir entendê-los. Eu vou ter suspeita deles, dúvidas. Tudo isso vai se desenvolver dentro do coração de quem não sobe esses degraus. Porque a alma condicionada está sempre acostumada a achar defeito nos outros. Prabada Bhaktisiddhanta disse, é a natureza da alma condicionada fazer isso. Ela não acha defeitos em si mesma. Ela acha defeito nos outros. É a natureza da alma condicionada. Ela gosta de achar defeito nos outros. Ela não consegue achar defeitos nela mesma. Mas o sado verdadeiro, ele é aquele que acha defeitos em si mesmo. Eles talvez eu não seja qualificado, eles vão me expulsar daqui. Não, sabe, eles, as pessoas sabem que o guru jamais será violento. Mas uh, esse discípulo sincero vai pensar, um dia o meu guru vai me deixar porque eu não sou qualificado. Então é por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que depois de ouvir milhares de harikatas, e cantar sobre a rendição Sharanagati Kirtanas como este orichi takuro kirtana diz ó oh, Gurudeva ó oh Vaishnava eu sou o seu cão Bhaktivinoda Thakur vai dizer isso, eu sou o cachorro do Guru e dos Vaishnavas. E como é possível que alguém ache é, que é mais do que isso? É por isso que Shambhas Babaji Maharaj diz, eu lato, eu reclamo, eu mantenho é, é, o Siddhanta com toda a minha força, porque essa é a minha identidade, ser o cachorro, o cão de guarda dos Vaishnavas puros. Então, nós temos que entender que nós não estamos qualificados. Nós temos que nos comportar. O Pada dizia, o meu comportamento e as minhas conclusões filosóficas estão abertas para sempre. Sempre todos podem ouvir o que eu estou dizendo. O Vaishnava não fecha suas cortinas. Ele está sempre diante do público. Se você quiser me seguir, seguir este comportamento, você pode me seguir. Se você não quiser, você não precisa. Não há obrigatoriedade nisso. Muito bem, Prabhupada Danta é, sublinhava esse ponto, que a alma condicionada gosta de ver defeitos nos outros e não gosta de ver defeitos em si mesma. Mas um ponto é seguro. É um sedântico prático. Nós vemos já que na vida dos Paramahamsas, dos Vaishnavas puros, que eles aplicam a filosofia em seu comportamento. E nós começamos com esse ponto. Você pode nos dizer, se eu perguntar para você, você tem informações sobre Goloka Dama? Você pode me dar informações sobre os Himalaias? Se você nunca foi, como é que você pode me dar informação? O que está na sua experiência, no seu banco, na sua memória, no seu banco de memória? O que não estiver lá, você não vai poder falar, não é? Então, quando você encontra defeito nos outros, com certeza aquele defeito está dentro de você. Se você quer ver defeito nos outros, tenha certeza que aquele defeito está dentro de você. Mas o contrário, como você conseguiria falar? Aquele defeito está em você. É por isso que você pensa, olha, aquele homem tem esse defeito. O que não está dentro do seu coração, você não consegue enxergar nos outros. Então a simplicidade, a humildade, são características que os Vaishnavas têm. Aqueles que estão na linha de iradhanugatya, principalmente, que estão abrigados nos Vaishnavas, que são a personificação da misericórdia de Srimati Radharani. E, portanto, para eles, Pisonichana, a emoção, o comportamento relativo ao máximo grau de humildade é natural. Não existe nada de artificial no comportamento da humildade deles. Até que eu possa sentir que eu sou o cão de guarda dos Vaishnavas, então não é possível que eu possa é, fazer vida espiritual. Ontem eu estava dizendo que Uddhava era muito grato a Krishna. Uddhava estava dizendo coisas para Krishna. Ele disse, você me mandou para Vrajadama, para Vrindavana, foi um grande gesto da Sua Misericórdia, Ele disse para Krishna. Foi uma misericórdia única, inigualável. Caso contrário, como eu poderia realizar que Radharani e os Vrajavasis eram tão elevados? Eu jamais conseguiria realizar isso durante toda a eternidade. Então, essa é a misericórdia que Krishna dá a Uddhava. Eu sei que todos vocês estão favoráveis, são favoráveis a um detalhe da filosofia. Você pode dizer, Maranj, deixa que a doença venha, eu tenho dinheiro no bolso, eu tenho dinheiro no banco, eu posso ir ao médico e resolver. Mas a minha opinião é Edson, Maharaj, que a prevenção é melhor do que a cura. Você é favorável à cura. Então, deixe que a doença venha eu vou me curar. Mas a minha opinião é o contrário. Eu acredito que a prevenção seja melhor do que a cura. Eu não quero permitir a doença que a doença venha até mim, eu quero colocar uma proteção e qual é essa proteção que impede uh, a doença filosófica, a misericórdia dos Vaishnavas do Guru Varga, no mundo inteiro poderia me dar honras, o dinheiro, todos as, as, uh, os desfrutos materiais Kamini Kanchan, você poderia trazer na minha frente, mas pela misericórdia do Guru Varga, eu vou dizer, nada vai me tocar. Eu não quero ser tocado por nenhuma dessas coisas. Então, no caminho de Radhanugatha eu digo que é o máximo grau de humildade é natural. Ninguém pode mostrar uma humildade como Radharani. Alguém poderia perguntar A Prabhupada Bhaktivedanta Alguém perguntou Você já viu Sim, o Senhor você Supremo? Você está falando tantas coisas sobre eu ele Você já ouviu? Você já viu o Senhor Supremo? A Prabhupada respondeu ah, Por que isso diz respe... diria respeito a você? Se eu vi o Senhor e se eu não vi o Senhor o que vai mudar na sua vida? Eu vi o Senhor Supremo, eu não vi o Senhor Supremo. O que muda isso na sua vida? Você gostaria de ver o Senhor Supremo? Diga, toque seu coração, você quer ver o Senhor Supremo? Então pela misericórdia do Senhor Supremo, do, do, de Gurudeva e do Guru Varga, eu posso lhe mostrar o Senhor Supremo. Mas não tente competir, não tente argumentar, discutir nesse com esse nesse ponto. Se você está interessado, eu posso te mostrar. Mas se você não tem a fé, eu não posso te ajudar. Não tem solução a vida de uma pessoa que não tem fé, porque fé é a base. Se não existe fé, você não pode vir até mim. A fé está lá. To me. Então você vem até mim. Então agora tente com todas as suas forças para que você possa é. aumentar essa fé a cada fração de segundo, deixe que minha fé cresça cada vez mais. Esse é o sintoma do Haribajana. O Haribajana só é possível. A adoração a Krishna só é possível para os devotos que são super inteligentes. Mas eu não estou falando de inteligência material. Aqueles que têm inteligência espiritual, somente eles podem realizar Krishna. Eles virão e ouvirão o Guru e os Vaishnavas puros, eles vão conseguir digerir e farão um progresso enorme no caminho do Haribájana. Os tolos, os trapaceiros não podem entender Haribájana. Haribájana não é para os tolos. É por isso que existe esse escrito no Kirtana. Aqueles que fazem adoração a Krishna são muito inteligentes e por conta dessa inteligência espiritual, eles podem realizar tudo. Mesmo que você esteja longe deles, ele consegue realizar o teu comportamento. Então, dessa maneira, nós temos muita sorte. Hoje nós temos a, a oportunidade de observar o Radastami. Eu me sinto tímido para falar sobre esse tópico. Porque eu não sou qualificado. Hoje é o Radastami. Só o nome de Radha me dá timidez. Eu não tenho qualificação. Por quê? Radharani. Ela não é feita de carne e osso, ela não é como eu, que sou um, um, um corpo feito de, de sangue e ossos. Radharani é a Prácrita, ela é não material e ela é idêntica a Krishna. Radharani significa Radharani, Krishna significa Radharani, Radharani significa Krishna. Só eva Sá significa Radharani, Sá e Vá Sá. Radha e Govinda são os mesmos. Shakti, Shakti, Vedanta Abhiri. Então, está escrito isso no Vedanta Sutra. Nós temos realização. Shakti and Shakti, Matul, Abhiri. Shakti is not different from Shakti Mahamdi. Shakti é não diferente de Shakti, shakti não, a sua força é, significa que tem força dentro de você. Se você tem tá força, por exemplo, no seu corpo, essa força está dentro do seu corpo, não é? Então, Radharani é a potência de Krishna, ela está dentro dele. Radharani está eternamente dentro de Krishna porque ele é o potente e ela é a potência. Mas no mundo transcendental, porém, é possível, mesmo que nós saibamos que eles são o mesmo, que a energia e o energético são idênticos. No mundo transcendental, a energia pode se apresentar diante do energético, do, do, daquele que tem a energia na sua própria forma, é como um milagre, uma mágica que no mundo material nós não podemos ver, nós não podemos realizar. Mas no mundo transcendental é possível. Então Radharani e Govinda, nós podemos vê-los separados, como se eles fossem uma mulher e um homem. Mas esse conceito de mulher e homem são sujos, são conceitos materiais. Ontem nós estávamos falando sobre isso. Quando nós podemos realizar que nós não fizemos nada, que nós não estamos fazendo nada, eu não estou interessado mais na matéria, quando eu puder realizar isso? Um sadhu, quando uma briga acontece no mundo material, ele pode realizar que Tamaguna vai atacar, Tamaguna vai atacar Que uh, Kirajaguna vai atacar sataguna? Existe um fogo, um incêndio, um incêndio dessa guerra entre as Gunas, um incêndio gigantesco e o mundo inteiro está queimando. Você não pode apontar um único lugar onde está tudo tranquilo e pacífico, sempre. Estou falando de uma paz transcendental. Isso não existe aqui. Somente com o Guru e com os Vaishnavas você pode encontrar essa paz transcendental. E é por isso que nós citamos este mantra de Shambhava. Mesmo o rei dos planetas celestiais está nunca está contente. Ele tem um desfrute gigantesco com todas as a, a, a, a, apsaras e quando o guru dele chega, ele não se importa. Maharaj estava falando sobre essa cena onde Indra, o rei dos semideuses, desrespeita seu guru. O que acontece? O Gurudeva vai ah, amaldiçoá-lo. Mesmo o rei dos céus não pode nos dar garantia. Mesmo one rei dos céus não pode nos dar garantia. Mesmo um imperador que dominasse o mundo inteiro, ele não pode ter garantias que ele será feliz nessa posição. Que ele se satisfará, que ele sentirá seu coração plenamente satisfeito. Somente a felicidade transcendental que está no coração dos Vaishnavas pode nos dar satisfação eterna. Porque os pés de Lótus do Senhor Supremo se manifestam no seu coração e eles trancam os pés de Krishna ali dentro. Eles guardam o pé de Krishna dentro dos seus corações. E é por isso que eles são muito felizes. alma condicionada para ela é muito natural. Buscar amor e satisfação. Prazeres. Mas o Guru, o Vajnava Puro, não faz isso. Mas as almas condicionadas não sabem o, qual é o endereço correto do amor e do, e do carinho, da satisfação e do prazer. Aonde nós encontramos isso? O Guru Vishnava jamais vai jogar você dentro do incêndio. Mas o seu, o seu, os seus pais materiais poderiam fazer isso. Eu já vi mães que não tinham misericórdia, que colocam um bebê na frente do templo e saem correndo. Sem misericórdia nenhuma pelo seu próprio filho. Mas o Vaishnava não é assim. Ele jamais vai atirar você no fogo. Ele tenta te salvar. E esse é o erro deles. Ele tenta te salvar. E esse é o erro do Vaishnava. Então hoje é o aparecimento de Srimati Radharani. Mas eu penso. Que eu não tenho qualificação para falar de Shri Mataragarana. Um é, Sob a guia de Prabhupada de Bhaktivinoda Thakur, eu, eu, eu doutaku, vou tentar retificar a mim mesmo. A ouvir e falar e repetir o Siddhanta Vichar que eu ouvi deles. Só isso eu posso fazer. Então, hoje é o aparecimento Averbhav. Titi darani. Radharani, Avirbhav. Titi Di Mas eu penso, de Shambhava, que o aparecimento de Radharani já aconteceu no Janmashtami, no aparecimento de Krishna. Alguém poderia dizer, olha, esse, esse Maharaja aí é louco. Como que ele está falando assim? Eu sei que hoje nós celebramos o aparecimento de Radharani, mas mesmo assim, eu gostaria de dizer que o aparecimento de Radharani já aconteceu no dia do Janmastami, quando Krishna apareceu. O Janmastami, na verdade, é o Avir de Radharani, claro, hoje também, mas por quê? Porque Krishna nunca está sozinho, Radharani está sempre junto com ele, então ela vem com ele. Essa indicação está no Gopigita. Gita. As gopis estão dizendo isso. Ei, quando você aparece aqui no mundo material todas as circunstâncias e situações se transformam alcançando uma beleza impressionante. Tudo se torna maravilhoso. É como uma magia que se espalha. Como é possível? te indira shashad ast rahi gait dikshata dikshata avaka vaidhita shavo swam vichinvati what is this okay jai nice. jai, jai, jai te dikam te adhikam janma avrajna vai avirva através do teu aparecimento, dizem as gopis, nós sabemos que brindava na transcendental, mas quando você se manifesta, quando é o dia do seu aviraph, do seu aparecimento, Krishna, parece que Lakshmi pessoalmente decora o Dhamma sagrado. Tudo parece, parece perfeito. Assim. Quem é essa Lakshmi? Quem é a Lakshmi original? Radharani. Quem é Rukmini? Quem é Satyabama? Quem é Jambavati? Quem são as rainhas de Krishna? Radharani. E Radharani se manifesta aqui para deixar esta realidade perfeita, para servir Krishna. Mas ninguém realiza isso. A própria Durga Devi e Kali Devi são formas de Radharani. Sem Radharani não existe Durga, Kali, nada. diferentes personalidades de Lakshmi: Lakshmi Nirishima, Lakshmi Vamana, Lakshmi Kurma, Lakshmi Varaha. Elas são expansões da mesma Lakshmi, que é uma expansão de Radharani de acordo com os passatempos de Krishna e ela vem e se manifesta para os avataras. Nós sabemos que no passatempo de Chitana Mahaprabhu, era é Dharani. Mas mesmo assim nós vemos que Lakshmi Priya também se manifesta, que também é uma expansão de Radharani, porque Lakshmi é uma expansão de Radharani para servir Goranda. Então, algo vinda através do seu aparecimento, no teu avirbhava, parece que Vajabhuma está decorada de uma maneira extraordinária pela própria Lakshmi. E essa Lakshmi é Laradarani. Todas as Lakshmis, na verdade, se você for a raiz, você vai encontrar os pés de Lótus de Radharani. De lá vem todas as Lakshmis. Até mesmo as sombras, Durga, Devi, Kali, todas vêm direta e indiretamente de Radharani. Direto e indiretamente todas as potências femininas vêm de Radharani. Não existe outra fonte original além dela. Então está escrito no Brahma Samhita. Samhita. O primeiro verso que Maharaj citou do Brahma Samhita. O que diz este outro verso? Nessa outro Sobre Radharani, está escrito. Todo o próprio Ananta, né, a serpente transcendental, todos prestam reverência a Radharani, até o próprio Krishna. Krishna não só presta reverência, ele diz, Radharani, coloque seus pés sobre a minha cabeça para a, a, a apagar o fogo da minha imperfeição, diz Krishna ela. Mas nós podemos pronunciar toda essa filosofia tão elevada, mas a realização de tudo isso só virá através do nosso contato, do nosso serviço com o Vaishnava puro. O Vaishnava puro, ele é muito livre. Ele pode abrir seu coração e dizer, veja meu coração. Mas mesmo assim, o mundo externo força o Vaishnava a se cobrir. Ele tem limitações, então ele vai estar na forma de um sannyasi ou na forma de um renunciante, então ele não vai poder te abraçar como seu pai material. Mas essa é a única diferença. Você não pode nem calcular que um Vaishnava é capaz de amar você mais do que seu pai, pois a sua capacidade está limitada. Radharani vai abençoar a todos, até o próprio Krishna. Radharani vai blessar Durga Saraswati, Radharani vai abençoar Durga Sarasvati. Gayatri Devi. A esposa do Senhor Brahma. Sempre Radharani que as se abençoa. A benção de Radharani Krishna não teria, uh, se sentiria perdido, ele não seria Krishna sem Radharani. Ele não existiria, ele não existe sem Radharani, ele existe com ela. Mas realizar este Siddhanta-vichar, essa conclusão filosófica, filosófica é muito difícil. Então, porque as concepções materiais podem vir e contaminar nosso coração. Nós não podemos realizar, é impossível. Alcançar a pureza da relação de Radha e Krishna. Todos os avataras vêm de Krishna. Krishna é a fonte de todos os avataras. Está escrito isso no Brahma Samhita: todos os avataras vêm de Krishna. Krishna é a fonte de todos os avataras. Da mesma maneira, Radharani é a fonte de todas as chakras, de todas as energias, de todas as formas femininas. Todas vêm de Radharani. Não existe outra fonte. Direta ou indiretamente, todas vêm de Shrimati Radharani. Nós sabemos que Krishna é a única fonte de atração para tudo. Krishna é o único objeto, é o único sujeito, é o único destinatário de toda a adoração. E Krishna ele é tão maravilhoso que quando ele observa seu próprio rosto no espelho, ele fica impressionado. Nós vamos falar isso na aula de hoje do Brihad Bhagavatam Krishna olha a si mesmo e diz, eu gostaria de abraçar e beijar, quem é ele é? Ele se vê refletido numa pedra preciosa, num cristal. Naquela época em que Krishna se manifestava, eles tinham pedaços de cristal, eles faziam as casas com cristais. E Sr. Krishna corria de um lado para o outro e olhava seu rosto queria abraçar e beijar essa, essa, essa pessoa que ele via no espelho, como Radharani. Esse é Krishna. Ele é tão atraente que ele atrai a si mesmo. Krishna é o único objeto da atração que existe. Sem Krishna não existe atração, mas esse mesmo Krishna. Se sente atraído por Adaranya. Krishna é o todo atraente. Krishna está atraindo infinitos mundos, infinitas almas. Por isso, o seu nome, Krishna, aquele que nos atrai, como um imã, Krishna significa aquele que nos atrai, Iná significa amor eterno. O amor eterno atraente, o eterno Sol atraente, a personificação do amor que nos atrai em In, infinitos universos. Krishna é o único destinatário da atração de tudo de todos. Ele é o único, a personificação das opulências de tudo. Six type of o Senhor Supremo possui as seis opulências que estão numa medida, infinite medida infinite. infinita. Esse Krishna is going to feel by vai sentir, sentir atração, atração senti, uh, observando uh, Radharani. E você pensa que seja uma atração, like atração física, atração, como um menino um sente atração, atração, atração por uma menina? Você pensa so? que seja assim? como um jovem, para sentir atração por uma jovem, então não venha até mim. Você vai perder tudo se você acredita Aquele nisso. Aquele Krishna vai sentir atração observando-a agora. Krishna é o único objeto de adoração em todos os universos. Krishna é o único objeto da nossa atração. Mas Radharani é o único objeto de adoração de Krishna. Então, compreenda o que isso significa. Krishna é o único destinatário de adoração de todos os universos e mundos. E esse mesmo Krishna vai adorar Radharani. Por quê? Porque essa é a sua natureza. Radharani está servindo Krishna de tal maneira, Radharani serve Krishna de tal maneira que ela se torna um objeto da adoração do próprio Krishna. Você pode imaginar isso? Que Radharani se torna um objeto da adoração do próprio Krishna. A adoração e o destinário da adoração. Então, ela é a adoração, mas ela acaba se tornando destinada da adoração de Krishna. Então Radharani, ela vem na forma de todas as companheiras eternas dela mesma, Lalita Vishaka. Radharani gostaria de servir Krishna de maneira infinita. Assim como a Nanta Deva. Essa é a natureza da devoção. De mais você recebe, mais você sente. desejo de adorar Krishna. Você deseja isso cada vez mais. Se isso não está acontecendo, é porque sua bhakti não é perfeita. Ela está contaminada com alguma coisa. Radharani serve Krishna todas as maneiras possíveis e imagináveis. Eu gostaria de explicar algo especial de Shambhava. porque esse ponto é muito difícil de alcançar. Sobre jiva tattva, sobre as verdades, sobre a alma, a alma existem duas, duas categorias, bada jiva e mukta jiva que jivas significam Now, as jivas condicionadas, que estão eternamente <risos> condicionadas, mas isso não significa que elas não possam The se liberar desse condicionamento e ir How até o mundo transcendental. É um tempo, running, elas estão running, fazendo isso em um tempo que é maior do que o nosso próprio cálculo, que é a nossa concepção de tempo. Like elas estão circulando como uma, uma uma roda, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E as pessoas inteligentes gostariam de parar essa, essa, essa roda desse samsara, essa roda de nascimentos e mortes. Infinitas vidas já aconteceram para todos nós. para que então nós deveríamos então perder esta vida? Preciso utilizar essa vida. fazer ou morrer. Essa é a forma que eu aprendi na infância. O impossível é uma palavra que só foi encontrada no dicionário dos tolos. Diz o ditado: No meu dicionário não existe essa palavra. Diz Xambaba. Eu não tenho medo. Aqueles que vão sentir medo, eles têm kama, por isso que eles sentem medo, eles têm luxúria. A luxúria lhe faz fraco. Caso contrário, não existe um motivo para utilizarmos esses sentimentos. Então, Maharaj está dizendo que já discutiu esse ponto muito tempo atrás, diva as verdades sobre a alma condicionada. Então a Badadiva quando ela se libera para a misericórdia do Guru dos Vaishnavas, eles vão receber a mesma honra como, como se ela fosse uma mukta diva. As mukta divas estão servindo eternamente o Senhor Supremo. Eternal eles elas servem Krishna no mundo, interno, no, mundo, no mundo eterno, mas, mesmo assim, elas são jivas. Jiva, elas que são, são mukta-jivas servem lá, no mundo espiritual, em diferentes formas. são mukta-jivas. São mukta jivas Existem diferentes concepções a respeito destas divas. Aqueles que são kaya como Shridham Vasudham, eles são expansões de Balarama de Krishna. Balarama é a primeira expansão de Krishna. Eles se manifestam como os companheiros eternos de Krishna. Eles vão seguir um ideal. Maharaj vai explicar esse ponto. Vamos supor que eu queira servir Lalita Saka. Isso não significa que eu vou me tornar Lalita. Okay. Lalita. Eu vou seguir a letra Devi como o meu mestre. Eu vou segui-la, seguir as suas instruções. E não me tornar Então, as Mukta Divas, elas estão servindo essas expansões de Krishna para obter Siddhi para obter poderes e, uh, so see, e êxtase, na é verdade, nesses passatempos eternos de Krishna. Então, de Shri Radharani, todos os Shakti avatars vêm, Rukmini, Satyabhama, todas vêm de Radharani Lakshmi, e de Krishna, Krishna é o avatar original. Então, hoje, nós vamos adorar. Ah, não devemos dizer somente hoje. Temos que dizer a cada fração de segundo. No momento que eu esqueço Radharani, ou seja, meu Gurudeva, ah, eu me perco. Mas como assim, Gurudeva Radharani? Nós temos que pensar que Gurudeva Deva é Radharani. Prabhupada Bhakti diz sim, por que não? Como? Prabhupada disse. Se a sua visão, se sua visão sobe, se ela se eleva e você consegue enxergar, você vai entender que Radharani é quem vem na forma do Guru. Essa é a concepção mais elevada de todas. Porque Radharani é o Guru de Krishna. O Balarama é a Kanda Guru Tattva, mas Radharani é o Guru de Krishna. Krishna Krishna vem. Krishna vem. Então, quando Radha Krishna vem, Radharani vem junto. Então Radharani vai servir Krishna de, de maneiras infinitas. No Brajadama, como Lalita Vishaka e todos os Sakimanjaris. A vai servir Krishna, mas mesmo assim, ela não consegue parar de desejar servir Krishna. Ela não se satisfaz, ela continua servindo. E Krishna vai servir a da mesma maneira. Eles nunca vão parar. Insatisfação, eles, o fato que eles não se satisfaçam não significa que eles estão insatisfeitos. Significa simplesmente que eles não chegam a um ponto de saturação, dizer, olha, eu servi tanto que agora chega. Ou, por exemplo, como o discípulo tonto que vai pensar no guru, olha, eu servi muito meu guru, agora é a hora dele me servir. Essa ideia é uma tolice. Agir dessa maneira, mesmo indiretamente, é ignorância. Então, todos os uh, Shakti avataras vêm de Radharani. mesmo Chandravali e outras gopis, elas servem Krishna. E você não pense que elas sirvam de maneira negativa, apesar de elas rivalizarem com Radharani. Isso é para criar o teatro transcendental das relações e ações entre Krishna e Radharani. Se você me ajudar desde a infância, se você fizer tudo para mim, eu me torno uma pessoa passiva, uma pessoa que não faz nada. É bom que alguém. Maharaj está dizendo que ser rejeitado pode ser bom. Maharaj diz: o fato que o mundo inteiro me, me, me, me rejeita me, não liga para mim, essa é a expressão, não me ajuda. Porque o mundo não ajuda o Vaishnava, o Vaishnava se torna quem ele é. Minha vida é cheia de luta, diz Shambhava. E essa luta é muito boa. Porque o mais forte é o que sobrevive. No Krishna Bhajana, milhares de pessoas se aproximam. Desde que se aproximem, mas só vai sobreviver o mais forte, só vai chegar ao fim o mais forte. Se você falhar nessa sobrevivência, você vai acabar indo para a Maya. Maya Seva, só existem dois Seva. serviços, um é Maya-seva, outro é Krishna-seva. É Krishna então, ou você pode servir We Maya ou servir Krishna, você vai ter que escolher uma opção. Não existe outro caminho. Krishna, Maya, não posso servir Krishna e nem Maya, não, isso yeah. não existe. Você vai servir yeah. um Maya ou outro. Os Mayavadis pensam que estão já servindo algo elevado, mas eles estão servindo maya. Eles não acreditam no guru e nos Vaishnavas. Isso é maya-seva. Não acreditar nos Vaishnavas, duvidar dos Vaishnavas é servir maya. Então, o que é importante é entender que só os mais fortes espiritualmente vão sobreviver. E nós temos que aprender essa força dos Vaishnavas. Então, a Radharani está servindo Krishna de tal maneira que a própria Chandravali, se não há uma competição, se Maya não me cria é, aventuras e testes, eu não consigo me aventurar, eu não vou sem conseguir desfrutar da vida. Maharaj, está dizendo que ah, essa aventura, existem aventuras em vários lugares, nas montanhas, no oceano. Quanto mais problemas eles enfrentam, mais eles sentem prazer. E a adoração a Krishna também é uma aventura. Todos os dias de manhã, eu acho, uma, uma carta dourada que traz novas notícias. Muitas notícias muito impressionantes, nem sempre é a mesma. Maharaj, pode, alguém pode dizer, Maharaj, eu estou cansado, eu cozinho sempre a mesma coisa e vivo a mesma vida. Ah, eu não penso assim, eu penso de maneira entusiástica de Shambhava. No dia de manhã, nós recebemos uma carta dourada mandada pelo nosso Guru Varga. Eu estou sempre feliz por causa disso, dançando e cantando. Não porque você possa me fazer alguma doação. Não porque você me dê alguma doação, muita doação. Não é por isso. A minha felicidade vem naturalmente. Então, se não houvesse a oposição de Chandravali, como é que nós teríamos o sabor do Krishna Lila? Então, Chandravali vai rivalizar com Radharani para criar narrativa nos passatempos de Krishna. Mas ela é a própria Radharani. Era uma expansão de Radharani. Então dessa maneira temos que entender que Chandravali que é aparentemente contra Radharani se ela não estivesse lá o passatempo de Krishna não seria tão impressionante, tão aventuroso. E isso é algo bom. Lembre-se, eu disse isso muito tempo atrás de Shambhala. O Siddhanta Vicharishla Prabhupada Bhakti Siddhanta. O Prabhupada costumava dizer, o amor e a paixão se o amor e a paixão acontecem, somente para o o serviço a Krishna, então sim, esse amor e essa paixão são limpos e justos. Se o amor e a paixão acontecem pela razão do serviço absoluto a Krishna, então nós podemos admitir esses sentimentos. Mas se o amor e a paixão estão no mundo material, então o que você vai receber? Somente a ilusão que vai acabar. É um mundo negativo a ilusão. Então, o mundo positivo é transcendental. Então, então, Chandravali vai às vezes puxar Krishna, venha conosco, deixe Radharani. Mas não pense que isso é uma cena de ciúmes, material. Não é uma brincadeira de carne e osso. Isso chinma é transcendental. É um teatro transcendental que existe para a benção das almas. Então existe uma alma infinitesimal dentro de você, não é? A alma é tão minúscula, ela é como um fóton. Ela não é um fóton, ela seria do mesmo tamanho de um fóton. Então dentro do seu corpo existe essa alma e por conta dela você faz tudo o que você faz. Agora lembre-se, toda a vrindavana, né? todas as árvores, o corpo deles não é feito de carne e osso. O corpo deles é transcendental. É feito dessas partículas. Se a sua alma, por exemplo, sair do seu corpo, como é que você vai dizer, esse é meu pai, esse é meu filho? Com quem que você vai brigar? Você não tem mais forma. Se a sua alma for embora do corpo, então, o jogo da matéria acaba, o jogo da sua vida acaba, não então, é? Então, o corpo de Radharani e Krishna são feitos de bhava, de, de, de emoção, de, de algo que seria descrito, descrito como as partículas luminosas. Eles podem ter a aparência do herói e da heroína, mas isso é para a representação da realidade transcendental. Então, se de manhã Krishna vai até ela, ela diz, eu não quero vê-lo. Na verdade, significa eu quero vê-lo. É a palavra do amor ah, significa venha, quando ela diz não venha, as palavras do amor são invertidas pois é tão potente esse amor que ele muda de, de forma, como um, uma mandala, então Radharani às vezes diz não, não quero ver Krishna. Isso na verdade significa que Radharani quer vê-lo. E Lalita, que de certa maneira dirige o comportamento de Radharani, ela é uma expansão de Radharani e que convence Radharani a deixar as coisas difíceis para a personalidade do Senhor Supremo. Então quando ele se vai, Radharani chora e diz por que, que você disse para ele ir embora, Lalita? Essas são... As uh, representações são os lilas, são os passatempos de Krishna, para aumentar a, o nosso apego transcendente. Por que que você vai até Chandravali, Iradharani, fica brava com ele? Porque elas não conseguem servir você de maneira absoluta. Só eu posso servir você de maneira absoluta. Então, na verdade, quando Radharani expressa uma forma que poderia ser descrita como ciúme, na verdade não é ciúme. É porque ela sabe que somente ela é a personificação do serviço perfeito. Então, ela se preocupa por Krishna ser servido de maneira imperfeitamente. Mas a sua, nossa concepção material não se aplica. Nós não conseguimos entender isso. Então, Radharani não pode é, the of é, aceitar Radha descontos ou imperfeições no serviço de, de, de Shama Sundar. Ela não vai aceitar o seu serviço se ele for imperfeito. You for in Ela não Don't pode. Radharani não pode fazer nenhum compromisso com você. Ela não pode aceitar compromissos, aceitar concessões se você está fazendo um SEVA equivocado em Vrindavana. É por isso que é melhor vocês ficarem em Goradana, tentando servir. Vrindavana daqui é mais prático, porque esse Dhamma vai nos abençoar lá, Vrindavana não vai nos distribuir misericórdia. Nós sabemos que Goranga significa. É, que Goranga era Dharani Krishna numa forma combinada, as emoções de ambos numa única forma. Então Bhaktivinoda Thakur vai escrever: Adara, Adorar Radha Govinda e adorar Goranga Mahaprabhu são a mesma coisa, disse Bhaktivinoda Thakur. Se eu adoro Goranga Mahaprabhu, através do um Krishna Mantra, está tudo certo. Se eu adoro Krishna com o Gura Mantra, também está certo. Eu posso adorar Mahaprabhu com os mantras de Krishna, e adorar Krishna com os mantras de Mahaprabhu. E se você duvidar disso, você não realizou ainda tamanha verdade transcendental. Então, o aparecimento de Radharani, o Avir Titi de Radharani, vai nos dar infinitas bênçãos. Se nós não podemos sentir a dorinha de baixo, no nosso coração. Sorry. Nós temos que sentir o aparecimento do Guru no nosso coração o tempo todo, porque ele é a personificação da misericórdia de Radharani. No momento que eu esqueço do Guru dentro do meu coração, Maya, Maya Devi vai me arremessar para o oceano da ilusão. Nós temos que pensar no Vaishnava puro a cada fração de segundo, não somente hoje como o aparecimento de Radharani. Então, já no aparecimento de Krishna, nós temos que entender que Radharani está também aparecendo, pois eles são não diferentes. Mas hoje também nós celebramos uh, esse, esse seu aparecimento, o aparecimento do dia de hoje. Porque quando ela aparece com Krishna, ninguém pode vê-la, mas ela está lá. Mesmo nos passatempos infantis, quando Krishna é muito pequeno, e Radharani são muito pequenos, os dois. Quando eles vão de, Vrind... de Gokula para Vrindavana. Então, do palácio de Nanda, de Nanda Maharaj, de lá. Krishna vem em formas sutis para encontrar com Radharani em Varsana. Krishna está dormindo ali na cama. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue ir de maneira invisível até Radharani, até Varsana. Quando Radharani nasceu em Varsana, muitas pessoas opinaram sobre, esse, sobre o aparecimento de Radharani. vai Jamuna para e Sr. Vishnu Maharaj descobre, quando ele vai no Yamuna a tomar um banho, ele descobre uma flor de lótus um bebezinho. Ele pega aquele bebê que estava ali, flutuando nas águas do Yamuna. O Sr. disse: Padmaja, Padmaja. Padmaja é? Às vezes, alguns outros Siddhanta também vêm, mas eu não gosto de. Porque o que está lá em Radha, Padmaja, Sotama, eu digo: Padmaja. Então, as pessoas opinaram sobre o aparecimento de Radharani, mas quando o Vrishavana Maharaj toma aquele bebê que era Radharani nos braços e vai até Ravaldam, do outro lado do Jamuna, ali, em Ravaldam, ele descobre que Radharani não enxerga. Estão beijando o bebê. Estão dando leite para ela. Eles colocam ela no, ela no colo, mas os olhos dela não, não abrem. Ela, ela não está enxergando. Os olhos dela parecem cegos e eles começam a chorar. Nanda Maharaj, Vishwan Maharaj, Maharaj. convida Nanda, Pai de Krishna, ele diz Olha, venha, que eu ganhei uma bebê. Então, como eles são amigos e achou Sim, da Nanda vão até lá com Krishna no colo. Nossa, que bebezinha linda! E todos eles estão muito felizes. Então, quando Nanda Maharaj, Bhrishabana Maharaj, Kirti Das Sundari, todos eles que estão ali, que estão conversando, naquele meio tempo, Krishna sai do colo da mãe ele vai até onde Radharani está deitada e ele toca o rosto de Radharani e ela abre os olhos, porque essa é a resolução dela, ela quer ver Krishna primeiro, ela não quer ver nada além dele. Então, primeiro, ela só vai abrir os, o os olhos quando ele, ele tocar lá. Naquele momento, ela abre os olhos, como um milagre. Nanda Baba Yashoda e os adultos ali começam a dançar. A gente pensou que ela era cega e agora ela está vendo ele. Olha, os olhinhos dela estão se movendo. Então, e a resolução de Radharani, é olhar para Krishna. Radharani vai nos ensinar. Quem quem quer que essa idade, Tente olhar só para Krishna. O que quer que você olhe, olhe sempre para Krishna, nós estamos ensinando. Não olhe para mulheres e homens bonitos. Tente ver Krishna. Essa é a visão perfeita. Não é uma filosofia seca. Vaishnava nunca pronunciam filosofias vazias. Eles falam tudo de, de, de, de acordo com a sua realização pessoal. Eles não estão inventando nada disso. Não pense dessa maneira. Então, dessa maneira, Radharani nasceu. Então, eles vão para Varsana e Krishna vai para Nandagaon. É ali em Vrindavan, né? Vrajadama. Varsana significa Barsha, sanu Baro mais Shanu significa que o Senhor Brahma tomou a forma daquela montanha para testemunhar os passatempos de Radharani, para que Radharani pise com seus pés de lótus sobre ele. E Mahesh, o Senhor Shiva, para Mahamsa Shiva, o Super Shiva vai tomar a forma de Nandishra, uma, uma outra colina que está ali. A colina onde está o palácio de Nanda Maharaj. Então, assim eles servem Radha e Govinda de maneira secreta. Eles servem os pés de Lótus de Krishna. Externamente, você pode pensar que Radharani nunca foi para o colégio ou para a escola como você. Radharani nunca foi para a escola. Radharani nunca, nunca, nunca foi para o Gurukula. Então você pode imaginar que eles não têm ideia das escrituras você ou do Siddhanta, mas você é um tolo. Você não sabe que os pés de Lótus de Radharani são a fonte de todo o conhecimento. Uma vez Maharaj citou um verso do Upanishad que ele vai relembrar agora. Se eu sei quem é Krishna, então tudo está conhecido para mim. Se eu obtenho... Por favor de Krishna, toda insatisfação se vai. Krishna está dizendo, eu sou um não tenho desejos materiais. Mas como assim? Ele não é o dono de todos os universos, de mundos infinitos. Ele diz isso para mim dizer porque eu sou né porque eu não tenho desejos materiais, os devotos que não têm desejos materiais me amam. Eu sou Niskincha, não tenho desejos, por isso aqueles que, não, aqueles que não têm mais desejos me amam, diz Krishna. Porque ele também é a personificação de todo o desapego, né? o Senhor Supremo. E por que nós não amamos Krishna? Porque ainda nós desejamos a matéria. O então, das Gosari, o das Gosami, se os seis Goswami, se preocupam da ou o Bhaktivedanta são, são Niskinthana. Por que, que eles são Niskinthana? Porque eles não têm outra propriedade além dos pés de lótus de Krishna. Os pés de lótus de Krishna são a única propriedade da minha vida. Então, eu posso me tornar uma pessoa sem desejos. Por que Krishna vai dizer isso dele mesmo? Porque os pés de Lothiradharani são a única propriedade de Krishna, é por isso que ele também é Niskinchana. Os pés de Lothiradharani são a única propriedade de Krishna. Eles são a única propriedade de Krishna, na vida de Krishna. Sem os pés de Lothiradharani, Krishna nunca vai dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Não há nada para que ele possa dizer. Saki of of Chandrabali would inform Saki today is our very big we can arrange a big Por why Então, então que Então tem é, essas expansões de Radharani que servem em Chandrabali né, que é esta gopi transcendental que por conta dos passatempos de Krishna cria uma oposição a Radharani elas chegam para Chandrava e olha, hoje vai ser um dia muito bom. Chandrávali está tão triste porque Krishna está longe, ela vai abandonar o corpo. Chandrávali fica brava com elas. Vocês acham que isso é uma boa notícia? Vocês são tolas. <risos> porque ela existe. Você às vezes vê Krishna, se Radharani se for, Krishna não existe. Sua tola. Você não entende? Você acha que isso é uma boa notícia de Chandrava? Se Radharani morrer, tudo acaba. Ela é a existência. Você jamais vai poder servir Krishna. Não fale, tolices. Chandrava lhe diz. É, esse é um tópico secreto. Então Radharani, quando ela fica brava, vendo o comportamento de Krishna, na verdade é para aumentar a raça a satisfação desses passatempos, porque Krishna, ele é cheio de satisfação, de êxtase, de prazeres transcendentais. Se Krishna caminha de qualquer lugar, é como quando você caminha, sai do Ganges todo molhado. Eu vejo as pegadas no chão. Krishna é assim, quando Krishna caminha, ele derrama a raça, ele derrama a êxtase. Como quando você vem me encontrar com a roupa molhada, você pode vir, encontrar, contrário, mesmo que você esteja molhado do Ganges, o Ganges é uma benção. E Krishna é a mesma coisa, ele derrama êxtase. Por isso nós chamamos eles de, uh, falamos de Krishna, das suas qualidades de madura, madurya, né, das doçuras de Krishna, porque ele derrama isso. Madhu, ele é doce. E você procura o mel em outro lugar. Eu quero te dar o mel original, mas você não está interessado no mel original. Você quer comprar mel no mundo material. Então, nós sabemos que Krishna, quando ele é criança, ele é muito levado. Ele só apronta, é está sempre brincando com a Radharani com as gopis, com as gopas. E, às vezes, a Radharani, por conta desses passatempos, ela fica brava. Porque, na verdade, ele não está dando a oportunidade de servir. Um dia, Radharani fica tão brava que Krishna não sabe mais o que fazer. Ele não tem escapatória. Krishna não pode satisfazer mais Radharani. Ela fica brava num grau elevadíssimo. Ela não vai ouvir mais ele. Ela senta e -se chora. Existe esse lugar em Vrindavana no Manasarovar. Eu ia até ali. É um lugar que parece um sonho. Nessa condição, você pode ver o Vrindavana como se você não fosse mais acordar. Pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas, eu tinha esse sentimento de Shambhava. Eu caminhava por Vrindavana como um mendigo a pé. Eu ia ver onde Radharani expressava a sua mana a sua ira transcendental para, os prazer, para o prazer dos passatempos de Krishna mas então há esse passatempo no qual o Radharani não vai mais escutá-lo ele não consegue pacificá-lo então em determinado momento Krishna tenta tocar os pés de lote Radharani e ela diz não toquem mim. e Krishna chora e diz se você não me der sua misericórdia eu vou morrer por favor, ponha seus pés de loto sobre a minha cabeça", diz Krishna, para que a angústia desse momento desapareça, ele diz, eu não posso sobreviver de outra maneira. Então Radharani é, é um tattva, é uma verdade tamanha que é impossível para Krishna esclarecer. Porque não é uma questão filosófica, não é uma questão de aula, é uma questão de realização direta da potência que ela é. E ela é a potência dessa adoração. Ela serve Krishna de tal maneira. Porque Radharani sabe como servir-la. Ela é a personificação dessa adoração. Então, o nosso serviço deve estar sob a guia de Radharani através de Bhaktivedata Thakur e do nosso Guru Varga. Se você quer pular, se você quiser pular e fazer um serviço mais elevado do que você pode, então não é serviço, você tem que seguir os passos e seguir a Dharana. Seguindo os Vaishnavas. Prabhupada diz, depois de ter lido 18 mil versos do Srimad Bhagavatam, nós somos ainda tão tolos que mesmo lendo os 18 mil versos do Bhagavatam. Mm -hmm. Nós não conseguimos alcançar nenhuma informação. Onde está o nome de Radharani? Porque nós somos tolos. preocupada disso. se depois de lermos 18 mil versos do Bhagavatam, nós não sabemos, não, não conseguimos perceber que o, achamos que o nome dela não estava lá, então é porque nós, nossa leitura do Bhagavatam é inútil. Se você ler todos os Vedas, todo o Vedanta, e você não entender que Krishna está lá, a sua leitura do Veda e do Vedanta também é inútil. Se você ler os Vedas vida após vida, o Vedanta, vida após vida, ah, não está escrito nada sobre Krishna aqui. Porque Krishna está como um assunto um personagem off desses textos, assim como Radharani é um personagem off do Srimad Bhagavatam. Se você não entender que Deus existe lendo os Vedas o Vedanta, então a sua leitura foi inútil, porque tudo indica a presença de Deus nesses livros, assim como no Srimad Bhagavatam, tudo indica a presença de Radharani. Esses são dois pontos fundamentais. Prabhupada vai dizer que há pessoas que o desafiavam e diziam: onde está o nome de Radharani? Você fala dela? Prabhupada diz: para quem o nome de Radharani poderia estar lá? Para os tolos? Para a leitura dos tolos que querem chegar a um nível espiritual que eles não têm? Então, Shukadeva Goswami também não podia falar o nome de Radharani abertamente. Quando o nome de vinha no seu coração, ele ia perder a sua, a sua compostura, ele ia desmaiar por conta dos sentimentos de êxtase. É por isso que ele se segurava e ao pronunciar o Srimad Bhagavatam, ele fala dela indiretamente. Caso contrário, o Bhagavata Kata não poderia ser completo, se Radharani não estivesse lá de maneira implícita. Mas se ele pronunciasse o nome dela, ele desmaiaria. A mesma coisa acontecia com Prabhupada Bhakti porque existem tópicos elevados demais, nós temos que primeiro nos purificar. Nós podemos falar sobre essas coisas básicas, Shambhava já explicou. Mas é claro que o nome de Radharani está lá. Em qual verso? Anaya Nunam. Se você entender a gramática sânscrita, se você receber a misericórdia dos Vaishnavas, o caminho -nuka -nuka então você pode realizar Mas você não tem ideia do Sanskrit I, I, I am significa Krishna Anaya significa através de quem By whom Krishna was by whom Krishna is so absolute Anaya Anaya significa Através dela, por quem Krishna é servido de maneira absoluta. Significa aquela que serve Krishna de maneira absoluta, aquela que dá a Krishna um seva total, absoluto. As gopis, portanto, elas estão discutindo quando Krishna está faltando com quem ele está, com aquela que o serve de maneira absoluta, nós pensamos que ela é a única personalidade absoluta que pode estar com ele nesse momento, dizem as gopis, que o serve de maneira absoluta e total, em indicação, nesse momento elas estão indicando Radharani, ele está com a gopi que é a personificação absoluta do serviço. Então, portanto, Radharani está no shrimad bhagavatam. Então, quando ela falta de Rasa Lila, todo o Rasa Lila se quebra. Os gopis estão discutindo entre si. Como é possível que todo o Rasa Lila se quebre? Quando Rana se vai, toda a Raça se desmantela. Porque Radharani é a força conectiva de toda a Raça lila. Radharani é a personalidade central do Raça da dança que as almas fazem ao redor do Supremo. Eles dançam ao redor do casal divino. Ela é a força centrípeta. A força que atrai tudo ao centro. Se eu amarro uma pedra com uma corda do... e rodo essa corda, Follow. Follow. você entende? Uma força em física right? vem para dentro or e uma em direção ao centro e outra força, força vai the, em a direção is afora. Is são as forças centrífugas e centrípetas. Talvez vocês não se lembrem desses cálculos. Existe uma equação em relação a isso. Então, se nós mandarmos um foguete, um avião para algum lugar. Então tudo isso é calculado através dessas forças então, da física, dizer, que são estabelecidas é a, pelo próprio Senhor Supremo. É então a Radharani é essa a força que conecta todas as outras gopis. A Radasarila se desmonta, ela cessa imediatamente, se Radharani sai. Ela é a única personalidade. Através de quem? Krishna vai receber o seu serviço perfeito e absoluto. Eu poderia dizer isso de outra maneira. Ele é a única personalidade que serve a Krishna e que dá a Krishna um desfrute absoluto. Por isso que nós e o nosso Gaudiya Guru Varga seguem Radharani. Radharani significa Gurudev, Prabhupada, Bhakti Thakur. Nós temos que seguir os Vaishnavas puros. Se nós não seguirmos os Vaishnavas puros, é impossível seguir Radharani. Então, depois de ouvir os, os 18 mil versos do Bhagavatam e não perceberem que Radharani estava contida ali, então é melhor você nem ler o Bhagavatam. Sua capacidade de leitura é inútil. Radharani é a única maneira de alcançarmos a misericórdia de Krishna. Se Radharani não estiver lá, quem, é quem vai poder arranjar a misericórdia de Krishna para todas as almas, para as incontáveis almas condicionadas, para as infinitas divas e mundos infinitos? Radharani vai nos dar prashada kripa. Para nós ela vai dar Kripa Prashada. Radharani está sempre ocupado em arranjar a Kripa Prashada, a misericórdia de Krishna. Ela vai distribuir essa misericórdia. Ela é mais misericordiosa do que o próprio Krishna. Krishna não é a personificação da misericórdia, a personificação da misericórdia é Radharani. Krishna, ela vai colocar Krishna em, em situações difíceis de misericórdia, por favor. Se você não der misericórdia a eles, como é possível? É como para lá da Maharaja. Claro que para está num diferente nível, mas ele também vai dizer para Krishna: Eu quero que você libere todas as almas. Então, se eles ficarem felizes, eu fico feliz. Radharani fica brava por quê? Porque se Krishna fica feliz, ela fica feliz. Se Krishna fica, se Krishna fica perturbado, Radharani chora. Ela fica brava se ela vê Krishna sofrendo. Por que você está sofrendo, ela fica brava? Por que você não vem e, desde que ele sirva, e você alcança a satisfação plena? De certa maneira, há um paralelismo entre Pralada e Naradharana, apesar do fato que eles sejam diferentes personalidades. Você quer dar misericórdia para mim? Lada diz, então, por que você não dá misericórdia para todos os meninos demoníacos, os filhos dos demônios? Eu já alcancei a associação do seu, devo do seu devoto Narada Maharaja, então eu já tenho a sua misericórdia. Dê misericórdia para eles. Se você der misericórdia para eles, eu aceitaria misericórdia também, então. Praê no deva munayom sabimukti kama maunam charam divijadim na paráthangashthah naita no vihayo kipanam vimukshayekah deslokas. Praê no deva munayom sabimukti kama maunam charam divijadim na paráthangashthah naita no vihayo kipanam vimukshayekah Ó oh, Senhor, diz este verso, você não é miserável, você é generoso, você é magnânimo, todo poderoso, qual é o problema se você puder misericórdia para aqueles meninos, ashuras. Eu já recebi misericórdia, eu tenho um guru puro, então por favor, dê misericórdia para eles. Sem você, quem pode ajudá-los? fica muito feliz em ouvir isso. Nunca o Rishi uma Vaishnava vai dizer ah, deixa todo mundo morrer. O Devoto puro nunca fala dessa maneira. Às vezes ele diz isso para que nós Acordemos para a misericórdia que está sendo distribuída. Às vezes o Vaishnava pode ir num lugar solitário, cantando japa, mas para ele não muda se ele está num lugar solitário ou num lugar cheio de gente. Mas a alma condicionada não deve ir para um lugar solitário. Ela pode piorar a sua condição de consciência. Ela tem que ficar associada com o devoto puro. você deve dar misericórdia para eles. Quando você vai liberá-los, quando você vai dar misericórdia para eles, você é a fonte de toda misericórdia, por que não dar misericórdia para eles? Vejam como é inteligente, Maharaja. Então, o Sr. Nishina teve que mostrar misericórdia para aqueles meninos. Eu não posso ir até você. Por favor, dê misericórdia para todos eles. Diz Radharanya Krishna, primeiro dê misericórdia a todos. Isso é um passatempo muito doce. E nós não deveríamos falar dessas questões, pois isso é muito elevado. Nós não podemos ir além disso. Precisamos falar isso com muito cuidado para que... Ah, o desejo material não suja no coração das pessoas. Quando o devoto puro fala, nós não deveríamos sentir é, luxúria, porque o coração deles está livre. Se tiver alguma, alguma contaminação nos seus corações, então é algo diferente. Então ainda não é um devoto puro, mas o devoto puro não tem luxúria em seu coração. Nós temos que tomar cuidado com a luxúria das almas condicionadas. Mesmo quando Krishna levanta Govardhana, ou quando Krishna faz o passatempo do barco de propósito, ele é tão levado, ele leva a Radarana de propósito no barco, ele vai para uma parte funda da água e de propósito ele mexe no barco, para que a água entre no barco e Radharani fique com medo. Okay. O, o, o bote vai capotar, vai afundar, ele faz de propósito, para brincar. Mas isso não é uma brincadeira material, não pense que isso é uma brincadeira material. Você associa isso com uma brincadeira material, como um menino e uma menina da matéria. Se você pensar dessa maneira, você nunca vai penetrar. Os passatempos secretos do Senhor. Eles são tão secretos que os Goswami Padas, Diva Goswami Pada, ele decidiu. Então Rupa Goswami, eles escreveram sobre isso. Em Brahma, nem no Sr. Shiva, nem os munis e os rishis. Ninguém pode escrever sobre isso. Diva Goswami, Pegou todos esses livros e colocou eles em Samadhi, dentro da terra. Porque se alguém lesse isso, a pessoa não ia entender. Então, esses, esses passatempos para a proteção do mundo material, ele pegou todos esses livros de Vagoswami e colocou-os em Samadhi. Ele colocou-os embaixo da terra. Porque ninguém pode ler isso. As pessoas vão confundir. E até hoje, eles estão lá no Samadhi sana, então, Sanatana Goswami. Portanto, Radharani é a única fonte através da qual nós podemos alcançar a misericórdia do Krishna através dos Vaishnavas, dos Vaishnavas puros. Não tem outro caminho. Dharana está sempre ocupada arranjar a misericórdia para mundos infinitos. Mas quem pode aceitar essa misericórdia? Então, no ratayatra de Jagannatha, às vezes os pandas, os servos de Krishna, de Jagannatha, eles pegam todos os doces e as frutas e jogam da carruagem para, as para, as, para o público. Eles jogam tudo isso na multidão e aqueles que têm sorte podem tocar nesses doces, nessas frutas, podem pegar neles e receber essa misericórdia. Assim como Radharani está sempre jorrando, distribuindo misericórdia, se você se esforçar e tiver sorte, você vai alcançar essa misericórdia. Se você não fizer isso, então, as pessoas tolas pensam que Radharani nunca foi ao Gurukula, Lalita e Vishaka também nunca foram ao Gurukula, então como é que elas podem saber o Shastra, o Siddhanta? Mas você ignora que elas são a personificação desse conhecimento. Da unha dos pés de lótus de Radharani, da ponta da unha, saem raios, radiações, e de lá saem Sarasvati, Durga, Brahmani, a esposa de Brahma, todas vêm dali. Ah. Como é que então nós podemos dizer que Radharani não estudou? Por conta da sua humildade, às vezes ela fala, nós, somos, nós não temos educação, Krishna. Mas ela é a personificação de tudo. É por isso que nós não temos percepção de todas essas verdades. Nós tentamos interpretar isso com a nossa mente. Radharani vai falar dessa maneira, mas ela fala assim de humildade. Mas é verdade, na unha de Radharani, das unhas de Radharani saem as deuses do conhecimento, todas as Sarasvatas. Se manifesta. Então, como nós poderíamos dizer que Radharani não tem conhecimento, que ela não estudou, como ela mesma diz? É por humildade que ela fala dessa maneira. Vocês, nós poderíamos dizer que Aishwarya Bhava não funciona em Vrindavana, que não existem opulências em Vrindavana, porque Vrindavana existe. Madhurya Bhava, as emoções da doçura, não as emoções da, da glória, da opulência. Mas a Ashwarya está lá escondida. A Ashwarya plena está lá. Mesmo no ângulo de Vrindavan. Né? Você vai ver toda a chora de Vaikuntha no num único grão de areia em Vrindavan. Né? Mas madura domina essa energia de opulência e ela fica Sim. latente. Alguém poderia dizer, as Gopis cantam no Gopigita este verso. Quando estão falando, nós então, Gopi diz, nós sabemos, você não é o filho de alguma Gopi. Você está no coração de todas as divas como uma super alma. Significa que as Gopis têm Siddhanta Vichar, mas na prática elas não vão usar isso. É como uma onda na raça. Às vezes alguma onda se manifesta e às vezes desaparece. É como um, um caleidoscópio que se move e o conhecimento das gopis se move dependendo do passatempo de Krishna. Às vezes elas pronunciam que ele é o Senhor Supremo, mas às vezes elas esquecem. E elas pensam, Krishna é só o nosso amado pequeno Krishna. Um dia nós vamos discutir esse ponto. O verso com que nós começamos dizia, eu não posso explicar totalmente diante de vocês, mas eu posso explicar algo porque Prabhupada permitiu isso. Então ao observar a Radharani, imagine que Krishna está olhando Radharani, que ele estava correndo e de repente ele olha e vê a Radharani. A flauta dele cai no chão, a, as roupas dele ficam desarrumadas, ele perde a compostura só de olhar para ela. Essa, você pode pensar de alguma maneira errada, que isso tem alguma coisa a ver com luxúria, mas isso é o poder de Radharani. Então, a coroa de Krishna cai, o turbante, a a flauta, ele fica tremendo, as roupas dele se desaliam. Essa é a condição das reações que Krishna tem ao olhar só para Vocês entendem a potência de Radharani? A pureza de Radharani. Krishna perde a própria compostura. Ele é o proprietário de mundos infinitos. Agora você entende quem é Radharani? Tente refletir sobre isso. É mais importante desenvolver a nossa imaginação, imaginação, não uma imaginação material, Sim. suja de luxúria. Então, nós temos que, Sim. o nosso intelecto pode nos empurrar até determinado momento, mas a imaginação é maior, e ela tem que acontecer pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas Puros. Você pode pensar em Vrindavana em qualquer lugar, alcançar esses lugares com a nossa imaginação, mas não com a imaginação material. Eu vou ter que parar aqui, não gostaria de parar, mas está determinado que o tempo seja esse, disse Maharshi. Prajaj sunu, vajraj sunu. Vajraj sunu. Jasse kakata sasaraga vinonichitasya charajika parichanam kada ase vaanchakatva dus. Patitanam pavana deva vishnup. I wanted to do some kirtan So eh hey. Only one or two um I try. um <sweat> परेची तुमारो घरे तुमी तो ठाकुरो तुमारो कुकोरो बलिया जानो हो मरे शर्वों शो तुमार चारों पिया परेची तुमारो घरे तुमी तो ठाकुरो तुमारो कुकोरो बलिया जानो हो मरे सोफिया परेशी तुमी तो मारो घरे तुम्ही तो ठाकुरो तुम्हारो कुकुरो बलिया जानो हो मरे बाधिया निकटे अमारे पालिव रहिवो तोमारो दारे पतित तो जने रे आशिदे ना दिवो राखिवो गरे रो पारे बाधिया निकाटे आमारे पालीवे रहीबो रहिवो तोमारो दारे पतिवो जने रे आशिते ना दिवो e o Pare Toboni Jojon Prashado Sevia Uchisto Raki Vejaha Amaru Bojono Poramo Anonde Patidino Hove Taha Prashado Sevia o ti estoura que veja amaro o voujo no poro moa non Coti di nove E a suía tomar o chorono Ti se vos Na na Jocono daqui vê tu mim SHUIYA chuia a tomar o choro Xó to to tinte voy a mim Na ti te te Ni Jocono daqui vêto mim Ni covu na chintivo, rainho bravero garre, bacate vinho do, tu maré palo co, bolia boronu pare, níeiro poções covu na chintivo, rainho bo bravero garre, do. देरो पोशन कभूना चिन्तिवो रहिवो भावे रो घरे भकति विन दो तुम्हारे पालो को परिया वरो नो करे भकति विन दो तमारे पालो को बलिया वरो नो पर जयो राधे जयो जयो माधबो दही जयो राधे जयो जयो माधबो दही नामो दर रोती बार्धन नमो दारो रोति बार्धन वेशे होरिनि स्पुटो ब्री दावि पिने से होरिनि स्पुटो ब्री दावि पिने से आयोरा थे जयो जयो माधवोदय जय राधे जयो जया जया जयो माधव देही गोकुलों तो रणी मांडलों मही ते गोकुलों तो रणी मांडलों मही जय राधे जयो जयो माधव देही Jaya rá de, jaya jaya maandhava de Vishabhanu Lolita ramito vishake lalita shakhiguna ramito vishan nyadhe jayo jayo madhavodhai jayaradhi jayo jayo kurumai corona karuna borite corona am coro mãe corona borite shanu koshanatanu bor ni to chorite shanu to shanatanu bor ni to chorite joyorade Mã-dhago-dhai Jaya-raathe jaya, rathe, jaya, jaya Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Ramo Ramo Ramo Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Kishna Kishna Hare Hare Hare Ram Hare Ramo Ramo Ramo Hare Hare Hare Kishna Hare Kishna Kishna Kishna Hare Hare Hare Ram Hare Ramo Ramo Ramo Hare Hare Tigor, haribo, haribo, haribo, haribo, jái, hari.